Que é essa, Salomé? Minha aflição tem nome e sobrenome, né Rita? Ian Benassi. O <risos> que, que foi que Ian aprontou dessa vez? Não chegou para gravar, liguei e Bruna atendeu, disseram que tiveram uma noite maravilhosa e perderam a hora. Que que eu digo pra Jorge? Ai. Estúdio A em gravação, Ian Benassi, Rita, e Matias, estúdio imediatamente. Olha aí. E aí, o Jorge vai comer meu fígado e quando o Ian chegar eu vou comer o fígado dele. Fica calma, Salomé. Olha só, eu hum. tenho uma cena pra gravar sozinha. Eu vou lá me adiantando e a gente ganha um tempinho nisso. Enquanto isso, você fica no pé do Ian, entendeu? E relaxa, que o Iago nem chegou, nem se maquiou ainda. Enfim, a gente tem um tempo. Tô indo, tá? Vou lá tá pro estúdio. Tá bom. Beijo. Beijo. Juro que eu vou matar o Ian. Ah, ele vai ter que bancar a minha de cabelo de tanto fiurão que tá aparecendo. Salomé! Ai, que que é? Cruz disse que mau humor. Hum. Eu vim só trazer o Iago pra trocar o figurino. Ele pode entrar? Ai, pode. Cadê ele? Fica aqui que eu vou pegar pra você, tá? Bom dia. Vai entrando, vai tirando a roupinha, tá? Fica à vontade. Uhum. Que boquinha rosada é essa? Se a boca é vermelha, imagina o resto. Ai, eu sou sonhada. Anda, prepara a figurinha, prepara a maquiagem que o Ian tá chegando. Ah, tá Fala pra ele não se atrasar, hein, que eu não quero ninguém me pressão, tá bom? Tá. Eu vou estar aqui do lado, tá? Esperando o nosso bonito. Tá bom. Iago, bebê. Qualquer coisa, só chamar, tá? Tá bom, obrigado. Você se importa de usar esse telefone? Não. Você se importa de ver o homem de cueca? Não, de forma <risos> alguma. Fica à vontade. E se quiser eu colocar sem assim a cueca também, melhor ainda, tá? Sem levar nenhum. Você acredita que eu perdi o telefone? Esse aí tá na sua frente? Ih, encontrei. <risos> Ai, gente. Doideira minha. Deixa eu decorar aqui. Ah, Bruno. Cadê Ian, Bruno? Bruno, pelo amor de Deus, olha só, tá tudo atrasado aqui por causa dele. O Jorge tá querendo comer o fígado. Fica... Ah. Tá, pelo amor de Deus, manda ele voando pra cá. Tá ok? Ok, beijo. Ai, gente. Problemas? Ai, trânsito no Rio, né? Sabe como é que é, né? Uhum. Cara, eu tô muito curioso pra conhecer o Ian. Ai, uma figuraça, você vai adorar conhecê-lo, sabe? É. Um amorzinho de pessoa. É, pelo que eu vi, ele tem uma energia boa, né? Eu gosto disso. Não, tem sim, com certeza. Você vai adorar. Ai, vamos tirar uma cel? Vou mandar pra ele. Claro. Vou uma selfie, que aí ele vai adorar também saber com quem ele vai contracenar. Espera <risos> hum, ele de novo. Ian, cadê você? Ian, não teste o meu coração que eu sou cardíaca. Acabei de falar com o Bruno. Ó, te deixou aí, então voa, sobe pra cá. Tá, olha só, vou te mandar uma foto, tá bom? Vou te mandar uma selfie. Vê aí quando você estiver vindo pra cá, tá bom? Tá, tá. Vem logo, não quero saber, tá? Vou mandar a foto agora pra você. Tá bom, beijinho, beijinho. Podemos fazer a selfie, coisa rápida. Ai, claro. Vamos lá. Azul, oh. né? Ai, sou... Azul. Sou... Você é muito <risos> E yeah, a meu amor, não. O Apolo morreu, isso é impossível. Ele morreu, você lembra muito bem. Não, ele talvez seja parecido um pouco, mas não é o Apollo. Tá, ó, tira isso da sua cabeça. Grava direitinho, cancela esse compromisso pra mais tarde, tá bom? Tá, qualquer coisa me liga. E quando eu chegar em casa a gente vê se o Iago de fato parece alguma coisa com o Apollo, mas eu acho que não. Tá bom, meu amor, bom trabalho. Tchau me dá chute do piloto. Vai ser. Ó, vai deixar que eu passo assim. Ah, e ela amanhã, ela é sua fã. Ai, tá? Deus. Olha, eu te espero na caracterização. Tá bom. <risos> Tchau. Só beleza. Hum. É a mesma coisa. O dia tava bem hoje, aconteceu alguma coisa. Ah. Não, Iago, não leva, sabe, pro coração, não é? O Ian, ele só te confundiu com... Apolo. Você conheceu o Apolo? Não, mas... Ele me chamou várias vezes de Apolo. E aí a energia dele não... Sabe, não tava batendo no meu olho. Mudou a cena do abraço. Eu não entendi nada. Não, relaxa, fica tranquilo. Não é nada com você, não. É só a sua semelhança mesmo com o Apolo, e aí ele... Sabe, o Apolo é uma pessoa que não, ele não guarda boas lembranças, né? Não, tudo bem. Eu, eu sou da paz. <risos> Se não for nada pessoal, tá tudo certo. Fica tranquilo que na cena do parque de diversões ele vai estar tá bem mais gentil, vai estar tá bem mais tranquilo você vai ver só, tá? Pode trocar de roupa, tá? Fica à vontade, tá bom? Você vai ficar aí? Oh, já vi tudo mesmo? É. Precisar de ajuda, eis me aqui. Só pedir, tá? Não se faça de rogado, não, tá bom? Precisando de ajuda, eu tô aqui. Eu sou sempre assim, Eu adoro ajudar o próximo. E. Se o próximo for você, que prazer, né? Ai, meu Deus do céu! <risos> Aconteceu? Desculpa, foi. Foi só um susto. Tá tudo bem. Desculpa, desculpa. Calma, foi um pesadelo sobre o casamento de novo? Sim. Henrique, foi horrível. Eu conseguia sentir o cheiro das coisas, sentir o cheiro das pessoas, eu conseguia ouvir a inspiração delas. Henrique, sério, melhor a gente casar do que que eu eu não consigo nem fa falar assim um sim pra você. Imagina o que que ia acontecer, Henrique. É sério, para de rir. <risos> para com isso, olha só, fica calmo. fica calmo, olha só. Não dá. Hoje é sexta-feira, faltam tá. duas semanas pra gente se casar. Tá pensando nisso, duas semanas pra gente se casar. Olha só, e eu quero que você me prometa que daqui até lá, você não vai se estressar mais. Você não vai mais ter pesadelos. E me promete, por favor, que você não vai me deixar viúva. Eu prometo tentar, pelo menos, né? <risos> Meu Deus, Henrique, eu tenho que ir pra empresa, eu tenho que assinar uns papéis, eu tenho que... Rafa, não, são meia-noite, o que você vai fazer na empresa agora? só, Mas... Você tem que descansar. Você tem que deitar, tentar dormir. Eu prometo que amanhã a gente entrega essas coisas pro Ian cedo e a gente vai encontrar com ele. Agora eu vou fazer a barba. Vou dar uma chuveirada e já volto pro ficar com você, tá bom? Tá bom. Tudo bem? Tá, tá tudo bem. Ei, não pra mim. Não Fica assim não. Tá tudo dando certo. A gente vai se casar e vai ser um dia inesquecível pra gente. Eu pensei em ligar pro Aron pra ver como tá a chanete. Mas sei lá, acho que é melhor eu ir lá amanhã e ver o somente, né? Já volto, então. Agora você tem que vir comigo. Você não vai falar nada. Talvez, quando encontrar as palavras, eu saiba o que te dizer. Amor, é uma oportunidade única, uma oportunidade ímpar pra nós. Pensa bem. A gente ia poder fazer todo o procedimento de fertilização, de forma gratuita, como voluntárias. Eu confio muito no João Paulo. Eu conheço ele desde sempre, desde pequena. E eu não tô falando pra você dizer sim agora, mas pensa com carinho. Eu não sei, a parte da adoção me parecia mais palpável. Amor. Um casal lésbico, no Brasil. Olha, eu falo, eu penso, eu planejo, mas no fundo, no fundo, eu não acredito muito nisso. Eu não tô descartando a possibilidade. Não tô. Mas é uma oportunidade incrível. É numa clínica renomada no Rio, com o Dr. Silvio, que é um amigaço do meu pai. E eu não tô, eu não tô dizendo para você concordar logo de cara, mas só cogitar... Tá, mas quem engravidaria? Cogitando, meu amor Cogitando, tá? A gente só vai pensar na ideia, fazer uma visita Tá, pode ser. Eu tô nervosa Mas e a história do doador? Como é que é isso? Bom, dando tudo certo, a gente só precisa de um doador saudável pra seguir com o procedimento e eu acho que eu tenho alguém em mente. Quem? O Davi? E água? Eu ah. não acho que água parece com um Apolo, não. Sério? Não acha, não? Não. Tem alguma coisa? Não. Talvez essa parte aqui dos olhos, da sobrancelha, lembre um pouco, mas... Agora aqui, hum. vamos esquecer a Apolo, né? A Apolo morreu, tá enterrado, é melhor deixar ele por lá, inclusive. Ah, é melhor mesmo, você tá certo, sabe por quê? Pode deixar a Apolo depois de morto vir me perturbar, não, tá? Porque eu, hein? Meu trabalho, minha vida, deixa a Apolo lá. É. E água e água, Apolo é Apolo. Mas Bruno, vem cá, me fala. E Carol, Carol, tá bem? Tá bem, falei com ela agora há pouco, ela pediu um milhão de desculpas, mas a gente tá de pé pra essa semana. Hum, e vem cá. Só por curiosidade, é. você não acha que a Carol tá grávida, não? Carol, grávida? Não? Não, claro que não. Será? Sei lá. Foi só um palpite. Nada demais. E vem cá. Vai sair ou já vai deitar? Ai, já vou deitar porque eu tô morta. Ai, vou deitar também. E vem cá. Hum. Você pensou no que eu falei com você? Ai meu Deus, Bruno, calma, pera. Pensei em qual coisa que você falou comigo? Sobre a gente se casar no cartório sem ninguém saber. E você, bonitinho, bonitinho. Tá tá tá, tá, tá, tá, tá. Pensei, mas vem cá, perguntas. Ah. E a cerimônia? E a festa? E o glamour? Meu bem, a gente precisa mesmo disso? Não. Aí pensa, o Rafa já vai se casar essa semana, já vai ter todas as atenções voltadas pra ele. E a gente já tem nosso amor como testemunha desse casamento, eu e você, já é o suficiente. Tá, tá. Tá, então tá, eu, eu, eu topo. A gente vai no cartório, a gente casa sem ninguém ficar sabendo. E, mas é sem ninguém ficar sabendo mesmo, tá? Nem Salomé, nem Davi. Meu Deus, eu vou deixar de falar isso com o Rafa, com o Nando e com o Marcos. Senhor... Mas vai assim, ser por uma boa causa, eles vão entender e ninguém vai ficar sabendo, tá, Bruno? Tá bom, ninguém nem, vai Nem, nem, Carol, porque eu Poxa sei... só Carol, Não, mano. de jeito nenhum, eu sei que você conta tudo pra Carol, Carol. tá bom? Tá bom, é, prometo. Bruno, hum. que isso, gente? <risos> tá bom, hum. não vou contar nada pra Carol, não. prometo. Tá. Tava aqui pensando, sabia? Hum. É muito louco isso, a gente... A gente não consegue, né, tipo... Tudo bem que já disse o poeta, ninguém consegue ser feliz, é impossível ser feliz sozinho. Mas sabe que a gente leva muito isso ao pé da letra? Porque. Eu achava que quando eu. Eu tava sozinho, o amor, ele era um GPS. Porque, a, a, sério? Eu amando, eu me encontrava. Mas é muito louco, porque a gente amando, a gente se sente a melhor pessoa do mundo. Mas quando a gente é amado de, de volta, meu Deus do céu, isso é. Isso é maravilhoso, eu acho que. Todo mundo no mundo devia amar e ser amado pelo menos uma vez. Só uma vez. Olha, ele tá todo filosófico hoje. Hum, gostando hum. de ver, <risos> Tô gostando da nossa vida, do que a gente tá tendo. E acho que eu nunca vou cansar de dizer que eu te amo. Então vamos fazer um combinado? Vamos. Cada vez que você falar que me ama, hum. eu vou pegar e vou falar, eu também te amo e te beijo é tá bom então eu te amo eu também eu também eu também eu também Porque você sabe que eu te disse na outra vez. Bom dia! Bom dia, Dadi! Bom, Bom dia! Nem sabia que você tava aí! Eu tô aproveitando que eu tô no final de semana lá na casa do Marcos, eu vim pegar uns documentos aqui, porque na segunda eu vou levar pra fazer meu exame admissional. Ai, a Clara me falou sobre seu primeiro emprego. Parabéns! Ah, obrigado, Ivan. Agora... Ah. Senta aqui. E você está tudo bem? Que caras são essas? Então, a gente tem um convite pra te fazer. Um convite? Se for coisa boa, já topei, né? precisa perguntar. Depois que passar o susto, a gente espera que seja. Porque não é todo dia que se recebe um convite como esse. Gente, fala logo, eu tô curioso. <risos> você quer ser o pai do nosso filho? Ah, gente, mas eu acho que vale a pena. Afinal de contas, é o primeiro encontro que vai dizer se vai ter um segundo depois, né? Então, tudo paralho. Ah, não sei não. Ives, quando armou nosso primeiro encontro pra valer, foi na sala dele. Olha, no meio de uma pilha de papel, ar-condicionado quebrado, um calor dos infernos. Ah, eu voltei porque eu sou idiota. Arnando, ah, olha só. Para de criticar. Desculpa, amigo, mas você sei que você não concorda, mas para de cuspir no prato que você comeu. Eu sei que você e o Ives não estão falando mais a mesma língua, mas assim, que você fez, sabe, criticar ele? Você tem que guardar as coisas nos melhores momentos. Você não deve fazer isso, tá? Que você tá fazendo. Olha, já, você eu te criticar, não, eu não concordo muito, não. Já falei pra ele, tá? Já falei pra ele. Pelo amor de Deus. Até porque, se. Olha pra mim, não. Se fosse por isso, meu bem, eu ia pegar o quê? Eu ia pegar uma faquinha de pão, eu ia pegar aqui na Barra da Tijuca, ia nadando até a Irlanda, ia fazer o quê? Ia pegar meu rim de volta. <risos> o guia tem que devolver. E eu não vou fazer isso, sabe por quê? São os momentos felizes que ficam. E para só porque terminou com o Ives de ficar falando mal do cara, né? Até porque você fazendo isso, você não tá expondo o caráter do Ives. Tá expondo o seu. Ah, tá. uhum. A verdade é que, Rafael, tá. a gente já decidiu o que a gente vai fazer, né? hein? Não vai fazer nada grandioso, não. A gente vai acatar algumas ideias do Ian, que foram não, boas, não. mas não vai ser nada grandioso. Poucos convidados. Acho que é melhor assim, a gente nem tá com grana pra isso também. Hum. Pois é, isso mesmo. Só que eu não... ainda não... Tenho certeza que eu não vou aceitar aquela sua ideia de ir no <risos> apartamento, sabe? Rafael, qual é o problema? Gente, é o apartamento que eu morei, tá vazio, do meu pai, ele falou que podia. Por que que não mora lá, gente? Amigo, olha só, você é meu padrinho e é o melhor, não uhum. esqueça disso. Mas a gente quer conquistar as nossas coisas, sabe? Com a nossa luta, com o nosso suor. Eu me quer? Conquistar suas coisas com o seu próprio suor é diferente de ganhar de uma beijada, assim. Meu. Ai, <risos> gente. Amigo, você vai casar... Gente, vai casar de verdade. Hum. <risos> Ai. A gente tá ficando velho, né? A gente quer, hein, Marcos? A gente, A gente não, amor você, né, querida? Vira, não, amor. Olha dentro da minha cara pra se eu fico velho, amor. Eu não fico <risos> velho, querida, eu fico vinho! <risos> eu fico <risos> vinho! É sério! Fico vinho, sabe por quê? Porque o vinho, meu velho, o vinho, ó, ele vai ficando o quê? Você vai ver, mexe aqui, ó. Ele... Eu sou um vinho, por quê? Eu vou ficando com uma safra melhor, eu vou ficando mais procurado, mais caro, mais requisitado. Nossa. Mais degustável, entendeu? Gente. E muito mais valorizado, querido, se é que vocês me entendem. Prazer, vinho. <risos> Diga-se de passagem, eu tô bicando desse vinho Ai, toda que noite. Que que isso, isso? <risos> Bruno. <risos> Bruno <risos> Peralta, tira essa mão daí. Para de me constrangir na frente fiz... do. Até parece, mas tá mesmo. Velho <risos> Marcos, velho Marcos! Não, olha só, deixa eu falar, agora falando sério. Eu acho que o segredo pra jovialidade, uma pele, pra gente ter sempre 20 aninhos. É um sexo bem feito. <risos> mas é verdade! Não o que tem que fazer todo dia! Tudo bem, a gente faz. Para. Olha só, por quê? Gente, é sério, uma pessoa que ela tem uma vida sexual ativa, ela é muito mais saudável, meu amor. Ela é, mais é muito mais Mas eu tô falando sério, gente! A pessoa que ela transa todo dia, é, ela que quer guerra com ninguém, tá? Só que. Você entendeu? Bebe, Marco, bebe! Gente! Pra mesa e sem nada, como é que faz? Quando eu for gozar, vai sair pó. Ah, que é isso, né? Não, não, não. É, isso. É uma utilidade né, gente? meu Deus. Ah, mas é verdade. Depois do Ibis eu não fiquei com mais ninguém. Porque é né? besta. Porque é besta você, garoto. <risos> Falando. Gente, por que Qual é o problema? Terminou com o Ives e você não pode, não pode mais relacionar com ninguém, meu bem. Ah, entendi. Vai fazer o quê? Um celibato, vai virar padre. No seu caso, freira, né, menina? Sim, não, claro. Freira e linda. Não, olha, eu e o Rafael, a gente, nesse quesito, hum. nota 10. Ih, oh, <risos> oh, pensar que quando nós nos conhecemos lá na clínica, sabe? Tudo que a gente passou, tudo que a gente superou e aonde a gente chegou tá incrível. Olha, gente, que maravilha! Nossa. É pra glorificar de pé a igreja. Nós temos um amém? Amém! Amém! amém, amém, amém. Amado. amém. Que maravilha! Gente, mas realmente foi bem, sabe, foi muito confuso, foi tudo muito rápido. Foi na saída da clínica, né? Na boate, na verdade, você conheceu de verdade, Eu mas foi meio incômodo. <risos> Ai. Foi meio de pensar que foi um dia tão incrível, né? Apesar de confuso, rápido e tudo que aconteceu. Foi, foi incrível. Gente, eu não lembro disso. Não. Ah? Não lembro? Não. E ah. pensar que no nosso primeiro encontro, aqui ó, tava lá, sozinho na casa dele, sabe? Me serviu um banquete. Ah! ah. ah. Um suco de saquinho em pó e dois biscoitos. Não. Você de crasca. Você tá reclamando, é isso mesmo? Não, não. Ah. Gente! Não! Não! Suco de. Não, gente. não, mas eu confesso. Ah, ó. Ei, eu confesso que eu tava esperando o quê? Um, um sushi, né? Uma barra, né, Um, um açaí, pelo menos. Não, um, um jantar, um banquete. Luz de velas. Meu Deus do céu, Henrique, totalmente sem noção, gente, não. pelo amor de Deus. Pede de voz, eu de voz. Ah, nem casou ainda, né? <risos> eu, não, não, eu tô não a voltar, bebê. Bianca, tu tá cheio aquele ruim. Não interessa, posso falar? falar. Pelo menos ele ofereceu alguma coisa, querido. Até porque você foi lá o que Pra conhecer ou pra poder fazer. Era lanchonete? Um Era o quê? Agora eu vou te falar uma coisa. Marcos, prepara, hein? Até Ai. eu acho, assim, me conta aqui, Rafael, olha pra mim. O que você foi lá pra comer, certeza que você comeu. Bebe Marcos! Em <risos> Gente. Eu, hein, Ian, não valia nada. Não, eu já até <risos> desisti de tentar controlar isso aí. É... O <risos> que, amor? Mas Deixa pedido. eu te falar uma coisa aqui com todo respeito, tá? Na frente dos meus amigos, testemunhas. Amor, se eu te contar, hoje, o que eu dava pros boys comerem quando eles iam lá em casa. <risos> Amor, vai ficar chocado. Mas assim, não vou falar nada não, entendeu? Não vou falar, porque a outra tá reclamando de um biscoito e de um suco de pozinho. Eu... Gente, é por isso que o Brasil não vai pra frente, entendeu? Hum. Não vai pra frente, porque o que você queria é o que a gente tá levando nesse país, tá bom? <risos> então eu vou ficar quieto. Bebe, Marcos, vai bebendo. Hum. Gente, ó, vamos sair dessa linha de cardápio do primeiro encontro e vamos falar de um assunto muito mais interessante. Opa! Hum. Despedida de solteiro de seu Rafael Bonteiro. Boa, tô querendo saber sobre isso mesmo, seu Ui, Rafael Monteiro. Já está tudo planejado, tá? E vai ser aqui em casa, à noite, a o Clube da Luluzinha. Só pra nós quatro. Não que vocês hum, não sejam, nada. Henrique, tá? Vai ser só pra nós quatro. tá? Meu bem, tá bom? É, é assim... É pra matar saudade, é só a gente, uma coisa mais... Tentei até trazer o Léo da Suíça, mas... Um lá e não quer vir. Ela não volta, ah, não entendeu? Volta. Ela não volta, não, mas também vou te falar, eu na Suíça eu também não voltaria, <risos> entendeu? Tá pegando um boy lá, entendeu? inclusive brigou, tomou um que ele pegou um esqui, deu na cara dela, então, gente, mas deixa, deixa ela lá, ela lá ela tá bem lá, então. Mas não se preocupem, tá? É Aí só tá nas processo, não volta. deixa ela lá. A impressão minha, a gente foi expulso da fechinha. Não, não, não, tem problema, problema, não, problema, não problema. Né? gente, expulso é uma palavra pensada, Bruno, não. Que expulso, Bruno. Para, trazer vinho. Olha só, eu só barrei vocês na portaria. Nossa. Mas vinha em mim, meu bem. Não, não, não tem problema, não. Sabe o que a gente faz? Hum. Eu conheço um que eu acho que na praia, que é. faz umas coisas bem legais, assim, a gente pode ir lá tomar uma água de coco se der. Deve ir, é. de, inclusive, porque a gente vai beber muitas águas ardentes. Ah! Meu amor, deixa eu te falar uma coisa, ó, sério. Aqui em, aqui em casa, Bruno, o máximo que vai rolar, além da bebida, é uma baixaria que a gente não tá morta e depois é. a gente não sabe quando que vai fazer. Mas... Gente, qual é o problema? Bruno, gente, você precisa confiar em mim, gente. gente olha, eu, eu tô com medo. É. Que... Marcos, tu não confia em mim? Vocês Fala... não confiam em mim, gente? Bebe, Bebe, Bebe gente, Bebe. Bebe. Bebe. Ah. Eu, hein? Ah. Nós vamos fazer hoje as Kardashian aqui nessa sala, vai você. ver. Daqui a 5 minutinhos está pronto. Você viu que mudou um morador novo aqui para o apartamento da frente? <risos> Eu acho que ele é gay, tá? Ele tem um jeito meio espalhafatoso. Faz um tempo já. Você nunca vê nada, né? Você está viajando, viajando, viajando. Eu vou colocar uma roupa para lavar. Você tem roupa suja no tio? Não. Tudo limpinho, cheirosinho e passadinho. Entendi. Gostei! Estão cuidando bem de você aí nessas viagens, né? Só aí. É... Estou curioso agora, Júlio. O que é que lavou e passou as suas roupas? Hein? Em que cidade que você estava? Curitiba, é sério mesmo que você vai se preocupar com quem lavou e passou as minhas cuecas? Eu tenho direito, né? Cara, eu tô aqui, pelado, deitado no sofá, cheio de amor pra dar, doido pra você arrancar essa cueca e vir se embolar aqui comigo, e você tá preocupado com quem lavou as minhas roupas? É sério isso? Cara, falando desse jeito, parece que eu sou um psicótico, um lunático, um ciumento. Mas é o que tá parecendo. Anda, vem aqui. Me dá uns beijinhos, uns carinhos. Para. Só você sabe dar. Ah, peraí, peraí. O que foi? Eu tô fazendo sopa, eu tenho que ficar de olho. Cara, você toma sopa essa hora da manhã, nesse calor do Rio de Janeiro? É sério? Cara, eu fiz a sopa para nós dois. Não, mas eu não quero tomar sopa, eu quero tomar você. Peraí, pera peraí, peraí. Peraí, cara, peraí, peraí. Eu tenho que apagar o fogo da sopa. Apaga assim. Faz igual você fez com o meu. Hum. O cheirinho tá bom, daqui a pouco tá pronto. O que aconteceu? Você vai aonde? Pra minha casa. Ué, mas eu achei que a gente fosse... Jadel, Você tá mais preocupado com a sua sopa que ficou pronta, com o vizinho que mudou aí pra frente, cara, com a roupa que tem pra lavar, e eu, você, o nosso relacionamento perto disso não é nada, então eu acho que o melhor é ir embora pra casa mesmo. Não, peraí cara, mas eu pensei que a gente não, não, não, eu sei o que você pensou, aliás, eu sei o que você não fez, cara eu tava aqui querendo transar e você querendo tomar sopa, francamente. Cara, mas a gente podia transar depois da sopa. De depois, cara. Qual o problema nisso? O problema do nosso relacionamento, Jardel, somos eu e você. Tá? Bom dia. Depois eu te ligo. Não, peraí. Depois você me liga, Jardim, não. Me sol... Não, depois você me liga não. Jardim, me solta. Não, não vou te soltar. Me me me escuta! Solta, escuta o que eu tenho pra te falar! Jardim, me me solta. Me escuta, não vou te soltar! Me Jardim, escuta! Jardim, me solta! Me solta! Vem aqui! Me solta, Jardel! Volta aqui, cara! Vamos conversar! Volta aqui, cara! Vamos conversar! <risos> Davi. Davi! Davi, bebe mais um pouco, a água vai te ajudar. Ele não tá morrendo, ele só levou um sustinho. É, eu não sei se eu entendi, foi um belo soco no estômago, hein? É, é isso mesmo que eu ouvi? É, mas olha, com a Clara falando, parece mais assustador, ela é um pouco afobada e tudo mais. Mas não é tão assustador assim. É um procedimento bem simples, na verdade. É um hospital super seguro, com um doutor que eu conheço desde criança. E aí eles vão colher o seu material com todo cuidado. E uma de nós vai ser inseminada por esse material. Pera, eu, eu vou, vou dar meu esperma pra provavelmente fecundar uma de vocês, é isso? Ah, Clara. Ô, oh, Vanessa, a gente não escolheu isso ainda. Eu achei que isso já tava acordado, mas eu convenço ela. O assunto aqui é o Davi. As outras questões a gente decide depois. Gente, de verdade, eu, eu fico feliz de vocês tomarem essa iniciativa, sabe? Ainda mais pro nosso país, sabe? Provar que um casal um afetivo pode criar, pode educar, pode gerar o filho. Isso é inovador, sabe? Isso é um sonho também, mas... Pai? Eu? Eu sei que não na... é... Pai, pai, é, eu só vou doar, eu vou ser um doador, mas, sabe, tipo, a criança provavelmente vai nascer com características minhas, sabe, <risos> tipo, vai ser, vai ser meu filho também, mas, gente, eu, eu tô feliz de verdade, mas eu, eu ainda tô processando isso, sabe. É, é uma aventura, mas olha, a maternidade é algo que eu quero muito viver, assim, não hoje, não amanhã, mas eu sinto que é parte de mim, sabe. E a gente não descartou a adoção. Talvez mais tarde, um irmão, uma irmãzinha. Mas a ideia de gerar o meu próprio filho me deixou alucinada e com vontade de falar, de discutir mais o assunto. Bem, eu.. Eu topo, eu topo. Ah! <risos> eu.. eu, eu... Eu, eu, não, eu não posso negar isso, sabe? Eu fui acolhido quando eu mais precisei por você, Clara Isso seria uma forma de gratidão, mas Eu nunca pensei assim, eu, eu, pai, pai, assim, sabe? Mas só de eu estar aqui com vocês, de poder contribuir Avisa, sei lá, avisa o cara que tá fazendo o médico, né? Sei lá, que vai fazer esse procedimento que vocês já tem o doador Oi! Obrigada, obrigada, obrigada! A gente te ama! A gente... Cara, ah, nem pra mim, que se o é seu namorado quase marido, você vai contar o que vai acontecer nessa festinha? Bruno, meu Deus, se eu te contar o que vai acontecer nessa festinha, nessa despedida de solteiro, ah. você me larga, você não casa e você nunca mais olha na minha cara. Eu tô começando a te confiar que o negócio vai ser pesado mesmo nessa festinha de vocês. Aí. Nada! Pesado. Pesado comigo, até parece. Não, você é só um, um, um gogoboy. Quer dizer, a gente tá querendo um gogoboy, né? Pra poder fazer o processo. Mas até agora a gente encontrar um gogoboy confiável. Peraí, um gogoboy bacana. Um então, boy gente. Tá. tirar a roupa? Não, até parece. Ele vai vir aqui é fazer nosso cabelo, fazer nossa unha. É claro, né, Bruno? Não vai ficar pelado. Não tem jeito nenhum que você não. vai ficar naquela festa lá com um michê tirando a roupa pra você ficar pelado? Tá maluco? <risos> claro que não. Ah, eu tive uma ideia. Olha ah. só. Se você quiser. Você, Bruno, se você tiver é, é, isso, é, a, a, atributos, assim, você ah. pode se candidatar para vaga. O que, que você acha para o job? Você acha que tem atributos para fazer o job? Não sei, assim. A gente vai ter que ver, né? Porque o que, que a gente tá buscando, né? É. Nós estamos buscando um, um Morelion uhum. com uma cara safada, que morde os lábios. Tancinha sensual a gente consegue, será? É. Então, vamos lá, Bruno. Que mais, ah, não sei, assim, vai Bruno, você. Olha! Então Conversa deixa... Ai, tem atributos. Mas eu acho que a gente vai ficar sem graça, Bruno, se você for fazer o um boy. Não. não. não Bruno, você, você tá me corrigindo. Não pode. O boy não faz isso, Bruno. Para, não. para, Bruno. Desculpa, desculpa, me desculpa. Tá, tá tudo bem? olha, é, olha o que Bicho tá me fazendo fa fazer só pra não me atender. Tá tudo bem, desculpa. Não, tá tudo bem, eu tava distraindo também. tem certeza que não quebrou nada, não rolou nada lá pra baixo? Não, não tá tudo certo, tá tudo aqui. Você tá entrando ou tá saindo do prédio? Eu tava saindo, eu estarei aqui pra fazer uma ligação, eu tenho um amigo que mora aí. Ah, entendi. Você por acaso é amigo do, do... Do Ian? Sim. Ah, entendi. É o é um ator, né? Isso, ele é ator de novela. Assiste, bobo. tá barato a novela. Tenho certeza que você vai gostar. Ah, é. ah eu encontrei com ele esporadicamente e tal. Eu vou, vou assistir sim. Eu tenho assistido mais coisas da internet e tal. Uhum. Olha, o nome da novela é Epa Epa Maricá. <risos> epa onde? <risos> epa Epa Maricá, é o nome da novela. Olha, tá. passa de segunda a sexta, uh, sete e meia na Rede Lobo, tá bom? Ah, tá. Pode deixar, vou assistir sim. Prazer. Fernando. You you? Nice. Brasil, <laughs> De seu... Jardel. Brasília, Jardel. Igualmente. Deixa a gente estar pesado. Tá. tá, tá bom, então. A gente se fala. Tá bom. Se encontra por aí. Valeu. Tchau. Tchau. Jesus, que homem é esse? Não, você tá precisando transar, vambora. Ai, olha só, avisa a Carol por mim, tá? Eu juro, juro, juro. Se não fosse esse negócio de, de, de... de... É, de solteira, etc. Eu juro que eu iria com vocês. Tá bom, ela vai entender. Aham. Ó, eu vou dormir em casa hoje, mas amanhã eu tô aqui seguindo, tá? E não é. esquece que segunda-feira você grava. Olha só, Bruno, deixa eu te falar você pode ir sossegado, tá? Primeiro que assim, é, a pessoa que eu gostaria que estivesse aqui para nos divertir, não, mentira, para me divertir, é você. É. Só que assim, não vou deixar você também ficar tirando roupa, mostrando essas coisas pros meus amigos. E, e como a gente não encontrou. Ninguém vai ser só gente, só conversa, fofoca, ah, contando os nossos casos, falando dos nossos deixames e provavelmente passando outros que a gente vai cantar no karaokê, tá bom? Tá bem, confio em você, tá? Vamos tá, um beijo aqui, E ó, não me pena pé na jaca, precisa ficar na cama amanhã o um dia inteiro, hum. segunda-feira, tem que gravar e você vai acontecer. Tá ótimo, confia em mim. Beijo. Boa diversão. Gente, como assim? Ó? Uma despedida de solteiro e eu sem saber de nada. Ai, Davi, é sério, sabe o quê? É tipo ah. assim, é que a gente combinou de ser só nós quatro. Eu, Nando, Rafa e o Marcos, assim. Amigo, nada contra você não, Sim. tá? Por favor. Nem contra os boys também. É que assim, é que antigamente a gente. a gente tinha muito esses programinhas, só nós quatro o tempo todo, todo mundo junto. Só que sei lá. A gente não tem esse tempo mais, a gente não falava nada junto, como a gente gostaria e como a gente fazia. Então a gente meio que marcou pra gente poder estar tá junto. É só, só uma forma de nos unirmos, porque parece que a vida, ela, ela sente prazer em separar a gente de quem a gente gosta. Não, oh. Mas tá certo, amigo. Vocês têm que aproveitar, assim, sabe? Aliás, são dois amigos que vão se casar, né? Na verdade, já já tem outro casal vindo por aí, Na né? Não, para. <risos> Eu e o Bruno só... Somos... Estamos só planejando, tá? Deixa agora a ênfase toda ser do, do Rafa e do Henrique. Eu acho que, que vai ser bacana, muito careta, né? Porque, ai, não pode isso. Rafael cheio de, ai, não pode. Ai, não, não. Ai, não, não, não, não. Ok, tudo bem. Então deixa eles casarem, deixa eles serem felizes. E depois eu, com o meu amiguinho casado, eu começo a planejar o que, que eu e o Bruno a gente vai aprontar também. Entendi. Mas me conta mais essa despedida. Ah, nada demais, eu mesmo vim pra cá, hum. a gente vai fazer algumas coisinhas e tal, assim, eu queria que fosse uma coisa mais caliente, mais ousada, mais... Saco, será que que eu não consegui nem um stripper, nem na internet pra poder vir tirar roupa aqui em casa, nessa sala? Gente, mas, mas, mas precisa ser um profissional, é? Não, claro que não, é só pra vir aqui dançar, rebolar rabo, botar <risos> uma <muito risos> pra fora, Sabe? tá? Só pra gente poder brincar mesmo, só pra gente zoar. Mas o Rafa que morre de vergonha, eu não consegui, então eu, eu acho que eu posso te ajudar. Como assim, Davi? Sim, porque eu posso arranjar alguém que... Que faça assim, strippers. Né? Ai, Davi, para! Eu só fiquei curioso, pelo amor de Deus, assim. Me fala, cadê? Mostra a foto. Quem é esse cara? Assim, eu conheço? Então, eu. Bebe, Davi, bebe. <risos> Como assim, gente? Oi? Eu posso te ajudar, amigo. Com certeza, tá Maravilhoso. Gente, bebe, Davi, bebe. Ui. aí Tá falando sério? Sério mesmo? Tô. Tô falando sério. Não. Casar? Casar mesmo? Casar, de casar. De papel passado, de aliança, de terninho. Ai, meu Deus. Meu irmão mais velho tá virando adulto. Ah, para de ser chata. Eu, hein? Você também vai casar? Você acha que só você pode? Ai, irmão, de verdade eu fico feliz por você. Com a Leila não tinha nada a ver, né? É. Sabe que... Às vezes eu fico pensando como é que seria se a gente tivesse ficado junto? Onde eu ia estar? Como é que eu ia estar agora? Infeliz. Com certeza infeliz. Você, ela, os dois infelizes. Olha, a Leila não vai admitir. Ela não vai falar isso. Mas ela deveria te agradecer por você não querer casar com ela. Os dois seriam infelizes. É, mas acho que ela não me engole muito ainda, sabe? E esses dias até o Ian perguntou, que faz muito tempo desde que ela veio pro Brasil, né? Mas... Ué? Mas ela não vai no casamento do cabeludinho? Então, não sei, né? Mas pra falar a verdade, eu até prefiro que ela não venha. Vai ficar estranho, sei lá. Mas aqui, a gente veio pra falar de coisa boa, né? Você acha que é muita loucura? O O quê? Casar com quem a gente ama e querer viver com essa pessoa o resto da vida? Acho, <risos> mas eu caso mesmo assim. Ai, ah, tem razão. Ai, tá aqui. Não sabia que você tava por aqui, sua mãe Ah, eu já tô de saída, só vim pegar minha carteira só. Cabeça que você não aqui é a cabeça minha, né? É, pois é. Você não dormiu lá em casa, não me ligou, não atende minhas ligações. Um Ai, você falando assim, ficando desse jeito com essa carinha, impossível a gente ficar com, sabe, bancar a pura arrecatada do lar. Mas acontece que eu sumia porque eu tava resolvendo as coisas pra mexer lá da escola, entendeu? Eu achei que ia ser uma coisa mais simples, só que acabei enrolando. Mas olha só, eu prometo que hoje eu durmo na sua casa, tá bom? Tá bom. Sabe o que é, Salomé? Hum. Então vamos lá. Eu tenho outro convite pra te fazer. Ah, não chega, Alto, Pelo amor de Deus. Não, não, não, não, não. Olha só, todo convite que você me faz, entendeu? Tipo assim, daqui a pouco eu vou ter um piripá, que eu sou cardíaca, Calma. você sabia? Calma só, hum. Calma. É hum. uma parada bem mais tranquila dessa vez. Hum, mais tranquila, tá. O que é agora? Cruzeiro. Cruzeiro? Pô, Otto! Por que você é mineiro agora? Quer me levar pra um jogo de futebol? Ah, mora dessa! Salomé, Salomé. Ah, olha aqui, não, Salomé. Eu tô falando viagem. Eu e você, um navio. Cruzeiro, Salomé, um cruzeiro. Não, peraí, cruzeiro? Aquele navio grande, tipo, assim. Ai, Titanic? Oh. É, tipo isso, só que sem o SBR. Ah, tá, mas. Ai, Otto, não acredito. Sério mesmo? Ai, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Sempre foi um sonho meu, sabe? Um desejo. De sabe, andar num navio desse? Eu sempre morria de invés daquelas velhinhas lá com o Roberto Carlos. Mas... Ai, Otto, eu, tô... eu tenho tanto medo de não sei nadar. Para com isso, Salomé. Hum. Que medo que eu vou estar lá com você? Então tá bom. Então não vou ter medo não, hein? Não. Não preciso ter. Então a gente vai viajar? Hein? O <risos> que, que você acha que a gente ir assim que acabar as gravações do programa? Ai, Otto, já falei pra você, entendeu? Você faz o que você quiser comigo, mas ó, a gente já tá no test drive, tá? Mas eu dou meu volante pra você, pra você me dirigir pra onde você quiser. Tá, Salomé, então hum? bota o seu cinto, Salomé. Ai, meu Deus Porque eu vou em toda a velocidade. Ai, isso. É tá, sim. minha deusa. Ai, meu Deus do céu. Ai, Otto! Meu Deus do céu, é Otto! Ai, Ai como é escondido? Seu sapato! Ai, mestre, manda aqui! amor hoje estou tão só We are so We are rockets pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts, and so. a ideia, às vezes dá ideia. Ah, tipo ah, assim já levanta o Elci, ah, tá não, bom. Vai, vai manter a ideia do Luau, é. tá? Já tá, vai ser legal. Tá tipo. bom, chega, a gente tem que ir embora porque amanhã é um grande dia, né? Hum. Eu não consigo nem imaginar como eu vou estar amanhã. Ah, não, você não consigo imaginar como eu vou estar amanhã. Como eu vou estar amanhã? Vai estar lindo, ó, pleno, maravilhoso, que esse olho. De cheio de é. noiva. Mara... Não, também não. Já para só, para, tá? você sossega, cega, só periquita sua, tá? Que vai estar lindo, maravilhoso, tá? Eu, eu vou dar um jeito também na vida, tá? Porque primeiramente eu vou arrumar a porta, tá? Eu vou tirar marco da vida desse quarto. Porque se é trancado dentro do quarto, depois da janta, sabe se Deus vai poder comer <risos> a sobremesa. Porque a vida agora é o quê? É transar, transar, transar, transar. Vamos, <risos> gente. Vamos, <risos> gente. Olha só, você não sabe, talvez eles podem estar conversando sobre assuntos sérios que a gente não pode ouvir. Ah, melhor, você vai casar, tadinho. Meu Deus do céu, vai cair iludido, coitado do meu amigo Rafael. já tá, claro. É, a pessoa se tranca no quarto e fala de assunto sério. Bruno, amor, uma... claro. oh, vem cá, confirma pra mim aqui, ó. Quando a gente se tranca no quarto é porque a gente vai falar assunto sério, não é? Olha lá, amor. A gente só fala de assunto sério de porta trancada. Maravilha, Ó oh, oh. Inclusive quando ele sai ele aqui você gente de trocar as Deixa eu te falar. <risos> gente... Pensa só cara. que agora é sério mesmo, tá? Agora o assunto é sério. Quer saber? Você tá aqui... Uhum. Marcos tá ali dentro... Gente, cadê Nando? Não, eu não encordo, não é? Você... Você ouviu? Rafael, você tá... Você ouviu Minha... Gente... Olha o que. Ó a pedra que eu vou cantar, hein? Olha a Nando enfiado dentro da casa do meu vizinho, meu que é casado com um DJ. Meu Deus. Esse DJ vai chegar, vai pegar aquela picape de som, vai sentar na cara de Nando, que a Rei vai ficar aqui, ó. Tuc, tuc, aqui, ó, no ouvido. Você explica. Isso. Ai, meu Deus, você vai dar confusão, gente. Pelo amor. Não tem roupa pra isso, hein? Pra <risos> esse evento. <Eu> tô, <risos> vai, amor, mas eu vou estar lá dançando com a rave. Eu pego meu copo aqui, ó. Não tô nem. Eu não, eu vou. Ah, eu não vou falar nada. Eu só vou ver o circo pegar fogo, amor. E eu vou sentar, eu vou comer pipoca. Eu não vou falar mais nada. Não, vai ser, eu tô criando um monstro. Mas a gente vai indo, tá? Hum. E você fica tranquilo, tá? O Nando já é grande, já é de maior, já é vacinado, né? É, é, é, é. vai se cuidar, vai descansar, é. que amanhã é um grande dia. É. É. Fica calma, só, tranquilo, é. se macha. Olha só, você também, vocês dois aí, hum. tá? Hum. Eu não quero nada de atrasos, tá bom? Hum. Não prende o meu noivo, não segura ele, porque eu tenho planos pra ele amanhã. Tá. Bom, tá. Graças Lembra a de... Deus! Eu que eu esperando. A gente espera que... Não, pode ficar tranquilo, eu vou, eu não vou prender ninguém, Tá, amanhã vai ser o dia, amanhã a gente vai estar lá, pleno, maravilhoso, entendeu? E eu vou com uma roupa discreta. Então eu libero ele para voltar. É, pode ser, tá? Então tá, meninas, eu vou arrumar a porta, vou caçar Nando, vai ser outra que eu vou esculhambar também, eu vou esculhambar no segundo tempo e tá tudo certo, tá? Tá bom. Então tá, vou falar um observe com o Bruno antes. Tchau, menino! Fala com isso aí, gente. Vamos com Deus, viu? Beijo, Rafa. Vamos vocês. Tá. Achei que eles não fossem mais embora hoje. Não que eu quisesse que eles fossem embora, mas eu tô muito cansado. Ai, Bruno, eu vou te falar, eu também tô morto. Olha, eu vou te dizer, viu? Só quero cama. Cama é mais nada. E vem cá. Hum. Amanhã você tem coisa pra caramba pra fazer, hein? Uhum. Você vai dar conta disso tudo? que dar, né? Quer dizer, se o meu dia tiver pelo menos umas 10 horas a mais, talvez eu consiga fazer tudo. Uhum. Uhum. Mas e você? Vai fazer tudo que você planejou para amanhã? Olha, eu espero que sim, mas amanhã eu quero fazer minhas coisas com calma, uhum. sem correria, sem estresse. Tá. Olha só, então, pra gente poder fazer essas coisas sem correria e sem estresse, não é melhor a gente viver na cama, não. Vamos sim. Mas deixa eu dar um jeitinho na cozinha que tá água ali o negócio. Não. não. É, de, deixa aquilo dali, sabe, sabe por quê? Porque a, a, a Marina, ela bem ficou de vim aqui em casa pra poder dar uma geral em tudo. Inclusive na cu... Vixe, a Marina... Caramba, é... O bebê dela ficou doente, o juntou também o lance dela ser madrinha Ai, meu Deus, será que eu espero? Será que eu... Ah, não, Bruno, deixa isso aí, a gente vê isso amanhã. Vamos pra cama. Vamos? vamos. Faz o seguinte. Não. Hum. Eu vou só dar um jeitinho na pia e já vou pra lá, tá bom? Tá bom então, tá, tá, tá. quer ajuda eu posso ah. escovar o daí te esperar na cama? Vai ah, me espera um pouquinho. Tem que tá? Para, Bruno. Capoeitinho, tá um gente. Para. Ah, para. Tá, anda logo, hein? Hum. Tá, para. Você. Ah. ah, não. Bruno! Oi. Olha quem tá batendo. Olha só. Vê, porque deve ser o Rafa que esqueceu alguma coisa ou com certeza foi Nando, que lembrou que nem tava aqui em casa. Olha quem é pra mim, todo banheiro. Tá. Yeah. Okay.